Fisicamente, tecnicamente, ele chegou bem debilitado nos jogos. Mentalmente, ele chegou muito forte. Capaz de, de, de extrair né, o melhor dele, mesmo não tendo treinado para isso. Eu acho que a Males que vem para bem. Foi um momento muito difícil, mas que serviu para fortalecê-lo muito mentalmente e proporcionou que ele fizesse a melhor apresentação dele nas Olimpíadas.